O tema de hoje é planejamento digital. Estamos aqui é o Beto André, da 5Seleto, Rafael Damasceno, também da 5Seleto, Vinícius Medeiros, da Web Estratégica, e eu sou o Rafael Reis Oliveira, também da Web Estratégica. Cada um de nós vai dar a sua dica sobre como fazer o um planejamento estratégico para o um próximo período, o um próximo semestre, o um próximo ano, e integrar os insights que a campanha já tem para melhorar os investimentos no período seguinte. Damasceno com você. Poxa, a gente tem um problema muito recorrente entre os profissionais de marketing no Brasil, que eu vejo acontecer muito, que é o desconhecimento ou simplesmente ignorar é, o ciclo de compra do cliente na hora de fazer um planejamento de, de marketing. Por quê? É, muitas vezes, um, um produto que um profissional de marketing está trabalhando, para o cliente decidir adquirir esse produto ou esse serviço, ele tem um processo de decisão que pode levar semanas ou meses, até desde, o, desde o início né, do despertar dele para esse produto e serviço, até o momento da compra efetiva. É, e não levando isso em conta, os profissionais muitas vezes fazem campanhas de publicidade, de marketing, num período de tempo muito fechado, muito curto, é, tentando é, forçar demais essa conversão num período muito pequeno. Por exemplo, instituições de ensino. A gente sabe que um, que um aluno para decidir estudar numa instituição de ensino, ele não toma essa decisão em 15 dias, em um mês. É uma coisa que são meses de pesquisa, de considerações, várias informações pesquisadas. A gente tem várias pesquisas do Google aí que demonstram isso, que é, um, que é um processo de compra demorado, mas o que 99% das instituições fazem, instituições de ensino, elas concentram toda a verba delas para estar presente na mídia, é, com comunicação forte no período de inscrição de vestibulares, que dura essa coisa de 15 dias, um mês, achando que aquilo é o suficiente para pegar a pessoa. Só que o que, que acontece no final das contas? Ela deixa de estar presente para o usuário quando ele está é, nos momentos iniciais ainda do ciclo de compra dele, né? e quem está presente nesse momento também tem várias vantagens. E quando ela deixa para investir a mídia dela toda num momento específico, que de vestibular, né, de inscrição vestibular, por exemplo, ela está concorrendo com todas as outras instituições e vai ter que pagar um valor muito mais alto para isso. Então, a, a dica que eu deixo é levar em, em conta o ciclo de compra do usuário e ter campanhas é, com um períodos de tempo mais bem planejados, coerentes com esse ciclo de compra. Aproveitando também o, esse gancho do na se você está pensando em fazer uma campanha para a Copa do Mundo, normalmente as, pessoas, as empresas tá, começam a estudar a verba uh, no final do ano e no meio do ano, que é onde tem o planejamento. Se você não está pensando em planejar alguma coisa para a Copa do Mundo, você já tem que estar tá, uh, atento e separando uma verba agora, já tem que estar tá pensando agora, porque além do, da concorrência, você tem que pensar em quais meios que você vai investir você tem que saber que você vai ter que investir em SEO, em patrocinado, em mídias sociais e até TV e em outras mídias offline também. E fazer isso convergir. Minha dica segue muito isso que o Vinícius falou. Essa pulverização da verba é sempre importante. Só que além disso, a grande importância de pulverizar a verba é criar metas claras e específicas de crescimento para isso ao longo de um período. E sempre avaliar, porque por mais que a gente planeje qualquer ação no mundo digital, isso pode mudar de uma hora para outra, pode ser lançar uma nova rede social ou pode mudar suas guidelines, pode lançar um novo algoritmo, ou seja, soltar mais um bicho nesse zoológico que a gente enfrenta diariamente no mercado de SEO é, e, e sempre revisar essas metas e ter objetivos claros e compartilhar, tanto com a equipe quanto com a agência e essa colaboração entre a agência e é, cliente ser mais é, clara, mais específica, mais próxima para gerar um relacionamento, que esse relacionamento entre agência e cliente sempre tende a favorecer o resultado de uma campanha. Pensando em planejamento, acho que é fundamental pensar em ativos digitais, em ocupar diferentes territórios online que vão convergir exatamente para a sua marca, para o seu conteúdo e para educar o seu cliente sobre um produto ou serviço. Então, hoje a gente tem N redes sociais à disposição. Para quem gosta de foto, a gente tem o Flickr, tem o Instagram tem o Tumblr para quem gosta de ler a gente tem rede social específica de review de livro de compartilhamento da sua biblioteca para quem gosta de ficar online o tempo todo a gente tem Twitter e Facebook para quem gosta de compartilhar vídeo a gente tem o Vimeo e o YouTube para quem gosta de compartilhar slides a gente tem o SlideShare então Tamasiano citou como exemplo uma instituição de ensino vou puxar o mesmo exemplo se você quer anunciar em de display um grande local para você estar presente é o SlideShare, que é um site para compartilhamento de slides de conhecimento. Quem gosta de estudar, quem está pesquisando uma pós-graduação, muito provavelmente está visualizando o conteúdo dentro do SlideShare e você está perdendo essa fatia de mercado se você não coloca esses territórios digitais dentro do seu planejamento. Então, pensar em planejamento é sempre pensar em conteúdo, em com quem que a gente vai estar tá conversando, em que momento a gente vai estar tá conversando. Eu acho que esse exemplo do Rafael temos de... Ciclo de compra é fundamental. A gente usar inbound marketing, ou marketing de conteúdo, ou SEO, ou link patrocinado como canais. Para falar com esse cliente e para dar informações e ajudar esse cliente no ciclo de compra, no processo decisório dele, é o grande diferencial que qualquer marca pode ter hoje quando ela pensa em online. Ela tem que estar em canais diferentes, cada um deles com uma linguagem adequada para o público. Então no Instagram você vai fazer uma campanha e um tipo de conteúdo Para mostrar que as pessoas estão presentes e estão valorizando aquele ambiente Então isso para um restaurante pode ser super relevante uh, No Twitter, se você é um jornal, uma revista, um veículo de mídia É fundamental você estar presente porque é uma comunicação em tempo real No Facebook você vai desenvolver relacionamento com esse público E você pode dar voz para o seu próprio, próprio público uh, Conversar uh, e contar sobre as experiências com a sua marca, seja um produto ou serviço então, tudo isso é relevante na hora que a gente vai pensar em planejamento de marketing digital, principalmente a médio e longo prazo. Na hora de fechar o seu planejamento de marketing digital, é importante considerar todos os aspectos e englobar tudo isso de forma que fique claro a importância de cada canal, de cada ativo digital na sua campanha e que isso seja uma ferramenta de relacionamento de curto, médio e longo prazo com o seu cliente. Essas são as nossas dicas de hoje. Boa sorte no próximo planejamento.